My What's up, guys? Hoje tem um vídeo um pouco diferente porque eu só vou falar com vocês sobre uma lista que um americano fez sobre as coisas que ele odeia morando no Brasil. Ele morou 3 anos em São Paulo. E ele saiu do Brasil e criou uma lista de, de coisas que ele não gostou até ele, ele odiou no Brasil. E eu tô lendo a, a lista agora e eu percebi que a maioria das coisas são coisas que que pode falar para qualquer povo. São coisas que, que é a mesma coisa com americano e brasileiro. Então eu vou pegar as coisas que são mais relacionadas ao Brasil. E para vocês que, que não sabem, eu morei um ano no Brasil, na verdade um pouco mais do que um ano, então vou falar se eu concordo ou não com esse cara que fez a lista. Primeira coisa um, na lista é que os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizades e muitas vezes são simplesmente rudes. Ele dá um exemplo com vizinhos tocando música alta numa hora de ma madrugada. Eu morei num apartamento, na verdade dois apartamentos no Brasil, e sim, às vezes dá para escutar vizinhos fazendo um barulho, mas isso é uma coisa no mundo inteiro, nas cidades grandes, no mundo inteiro, quando você mora num apartamento Isso é uma um fato de vida Para reclamar sobre isso não faz sentido para mim Porque não é diferente aqui, não é diferente nos outros lugares que eu já morei Esse Eu eu, não, eu concordo que acontece no mundo inteiro, mas eu não concordo que isso é uma coisa dos brasileiros Que eles são rudes Ele dá um outro exemplo que quando você está pensando uma pessoa na rua elas não vão vão falar tipo, ah, desculpa mas se eles te batem ou se você bate a pessoa quando vocês estão pensando. Não, não foi minha experiência que os brasileiros são mais rudes do que alguns americanos ou alguns algumas pessoas de, de outros países. Segunda coisa, os brasileiros são agressivos e oportuni oportunistas uh, à custa das outras pessoas. Hum isso é mais ou menos né ele dá um exemplo quando você tá, tá pegando trânsito público ou você, um, que as pessoas vão pular outras pessoas na, nas filas em Curitiba onde eu morei eu não vi muito isso em Rio de Janeiro talvez eu, eu percebi um pouco que é um pouco diferente os costumes um, principalmente em, em ficar nas filas e as coisas essas coisas uh, uma vez eu tinha um velhinha que pulou a fila que eu tava ficando mas enfim, os brasileiros são oportunistas talvez eles são mas os americanos também são depende muito da pessoa por isso eu achei essa lista meio sem sentido porque sim, são, são coisas que podem ser verdades para algumas pessoas mas também podem ser para outras pessoas. Quem mais ele falou? Ele falou brasileiros toleram uma qualidade incrível de corrupção nos negócios e governo. Isso é verdade. Uh, é mais nas, na sua cara ou corrupção no Brasil. Nos Estados Unidos existe, nos outros países existe corrupção no governo. Mas no Brasil é mais um fato de da vida. Não é um choque quando acontece corrupção no governo, no Brasil. Nos Estados Unidos, é mais um choque, é mais um, uma notícia. Não é uma notícia que passa todos os dias sobre corrupção. Então, isso, nesse ponto, eu concordo. Brasileiros, especialmente as pessoas que realizam, realizam serviços, são geralmente malandras, preguiçosas e quase sempre atrasadas. Eu concordo com isso. Principalmente no corre... nos correios, nos bancos, nos supermercados eu vi, uma vez, tem uma fila, né, para 10 caixas e você fica numa fila, todo mundo fica numa fila, todo mundo vai para as caixas. E eu vi um, uma mulher que não fez nada por os 15 minutos que eu fiquei na fila. Ela estava fingindo que eu estava fazendo algo. Mas eu vi que ela não estava fazendo nada, nada. Mas também não é uma coisa que você nunca vai ver aqui nos Estados Unidos. Eu fui no correio ontem e eu vi a mesma coisa com o homem que trabalha lá. Está quente como o um inferno durante nove meses do ano e ar-condicionado nas casas não existe aqui porque as casas não são construídas para ser hermeticamente isolados ou incluir ductos de ar. Tá. Para mim era o contrário porque eu morava no, em Curitiba e lá faz frio e não tem não tem aquecedor para esquentar as casas. Um, então, mas eu entendi o que ele tá, tá falando. Mas isso é uma coisa que ele está reclamando só para reclamar agora. Se você não gostou, porque você morou três anos num lugar. É só o que temos aqui, não temos lá E, e daí? Vai fazer o que? Está reclamando por quê? A comida pode ser mais fresca, menos processada e geralmente mais saudável do que o aumento americano ou europeu Mas é sem graça repetivo e muito inconveniente A comida do Brasil é muito boa Eu achei a comida do Brasil muito saudável eu amei a comida. Eu não sei o que ele tá falando. Realmente, isso não concordo. Zero cento. Os brasileiros são super sociais e realmente passam algum tempo sozinhos, especialmente nas refeições e fins de semana. Isso não é necessariamente uma má qualidade. Então, por que você tá reclamando? Eu sei porque ele fez uma lista assim. Para para reclamar sobre suas experiências num num país diferente mas essas coisas são coisas pessoalmente elas não são coisas verdadeiras sobre o povo brasileiro isso, isso é porque eu, eu nunca faria uma lista, uma lista assim é muito chato, muito chato fazer isso alguns pontos tem razão mas o jeito que ele fez eu acho sem graça Eletricidade e serviços da, de internet são absurdamente caros e ruins uh, Em relação ao, ao, ao 3G, eu concordo, eu acho absurdo o preço de 3G Eu acho absurdo que os brasileiros têm que guardar a data que eles usam durante o mês E eles não podem fazer as coisas que eles queriam fazer com por causa da data E sobre eletricidade, sim, eu fiquei sem luz várias vezes no Brasil mas não é uma coisa que... são coisas que não vão me fazer não morar no Brasil Os brasileiros só têm um tipo de cerveja <risos> e realmente é uma porcaria e claro cervejas importadas são extremamente caras é verdade, Brasil, vocês não têm cerveja muito boa como os Estados Unidos, como Europa, mas, enfim. A maioria das motoristas de unibus dirige como se eles estivessem tentando quebrar o ônibus e todos dentro dele. Eu peguei o unibus todo dia quando eu estava no Brasil e não não me senti assim raramente as coisas são feitas corretamente da primeira vez. Você tem que voltar para o banco, consultar o escritório, mandar e-mail ou telefonar 2 a dez vezes para as pessoas a fazerem o seu trabalho. Verdade. Um, e sobre as coisas do meu visto, foi muito difícil e eu, eu tinha que ir na polícia, na polícia federal alguns cinco vezes para fazer tudo o que eu tinha que fazer foi muito chato então isso eu só concordo e eles pediram-me fazer um documento que custou 120 reais e eles nem usou quando eu entreguei para eles então enfim a qualidade do ar muito ruim o ar muitas vezes seria plástico queim queimado você nunca foi na Los Angeles né tem ar muito ruim em Los Angeles também. É mais uma coisa que que eu acho ele não pensou sobre como que é aqui nos Estados Unidos, mas ele vai reclamar sobre o Brasil? Não faz sentido. Zero respeito aos pedestres. Sim, eles não param para você passar. Isso, isso é bem verdade, os motoristas no Brasil não param NUNCA para você se você é pedestre. Nem pense em dizer a alguém quando você estiver viajando para os Estados Unidos, todo mundo vai pedir para você trazer iPods, Xbox, laptops, ruas, roupas, etc. Porque eles são muito caros e não disponíveis no Brasil. Bem verdade <risos> Tipo, toda vez que eu e a Michelle estão tá indo para o Brasil Ou do Brasil para os Estados Unidos A família, amigas, sempre estão pedindo para trazer algo Você você percebeu quanto custa as coisas importadas no Brasil? Você não faria a mesma coisa para para guardar dinheiro? É impossível comprar um, um Xbox no Brasil ou um iPhone Mas uma coisa... Irritante do que odiar. A oh, menos que você goste, goste muito de futebol, reality shows ou oh seja do Big Brother, não há nada muito que conversar com os brasileiros em geral. Não, não, isso não é verdade. Futebol, nem, nem metade dos brasileiros amam de futebol, né? A maioria deles assistem futebol, mas eu conheci bastante pessoas que odeiam futebol. Sobre Big Big Brother, não sei. Mas ao ponto do futebol, não, não é verdade. Então, gente, esses são os pontos que que eu acho que eu posso falar com minha experiência morando no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.